Um sapato para cada estilo. Descubra o que mais combina com o seu. Para quem não sabe, os sapatos têm o poder de transformar qualquer look. A produção pode até ser mais básica, mas se o sapato sair do óbvio, tenha certeza de que a informação de estilo está garantida no visual. Antes de começar, você já foi no meu Instagram? Lá eu tenho um conteúdo diário sobre moda. Não fique de fora dessa! Hein? Eu sou Mariane Anges e estou aqui para conversarmos sobre sapatos, após a vinheta! Vamos nos aprofundar nos sapatos de cada estilo? Que tal começarmos pelo estilo clássico? Ele preza por descrição e atemporalidade. Já partindo dessas características, podemos imaginar que os sapatos de mulher clássica não são ousados, mas nem por isso precisam ser sem graça. Tons neutros e sem tanta informação são ideias para esse tipo de mulher. Exemplo: Um escarpão da cor nude, um mocassim ou uma opção bicolor com salto bloco. Sapato do estilo confortável. Quem diria que um sapato seria a diferença num estilo, não é verdade? Para a mulher que gosta de conforto e tem um estilo esportivo. Com base nisso, as escolhas de mulher desse estilo serão sempre confortáveis. E sem muitos detalhes, como tênis, rasteira e plataforma. Nem toda mulher gosta de salto, salto agulha e bicos finos que eventualmente acabam incomodando ou machucando o pé. Estilo contemporâneo. O estilo contemporâneo se baseia no que há de novo, antenada e atualizada. A mulher desse estilo traz para sua realidade as peças e tendências que mais lhe agradam. As opções metalizadas ganharam coleção da mulher contemporânea, presentes em coturnos e variados tipos de bota, cheias de estilo. Os tênis tipo shank. Quem concorda que esse tênis é super estiloso e cai com qualquer look? Dê sua opinião aí nos comentários, eu vou amar saber o gosto de cada um de vocês. Estilo romântico. São para mulheres românticas e delicadas como eu, até parece. E essa é uma característica que transparece até nos pés. Essas opções de calçados mais meigos, pode até ser uma atitude retrô. Os sapatos são geralmente baixinhos, como sapatilhas, oxford, moca sim e até botinhas as cores preferidas são claras como caramelo ou nude não podemos abrir mão das estampas florais porque meninas não há nada mais romântico do que as flores e os detalhes delicados são muito importantes também como lacinhos, pequenos fechos e cadastros uma anabela de bico redondo é a aposta certa não vamos deixar de lado as botinhas de cano baixo estilo elegante para o estilo elegante, a sofisticação e o refinado imperam. Sapatos alinhados, um design marcante e sempre de muita qualidade. A mulher desse estilo sabe o que é bom dentro do seu visual impecável. O sapato tem um papel importante. Elas curtem um belo escarpão. Mole e, principalmente, um salto-agulha. O importante para ela é deixar a sua marca por onde ela passar. Estilo criativo. A mulher desse estilo adora trazer os modelos mais diferentes e exclusivos para os seus visuais. A característica desse estilo pode ser vista em saltos excêntricos, mixes de estampas e efeitos visuais. São para aquelas que gostam de chamar a atenção, que não se importam, o que os outros vão pensar? Sapatos do estilo sexy. Nesse estilo, o que predomina é a exuberância. A mulher desse estilo tem uma sensualidade aflorada. E seus sapatos seguem na mesma linha de glamour da dona. Dificilmente ela desce do salto. E suas preferências são os saltos mais finos. Modelos de escarpão e pitoy em verniz. Ou até mesmo uma sandália de tiras. Com bastante pele à mostra. São os modelos mais queridinhos. As cores são muito importantes e dão destaque. As mais usadas são preto, vermelho e rosa pink. Esses são os estilos mais importantes. Sejam mais discretos ou impactantes. O importante é você se sentir bem com suas escolhas e consigo mesma. Você tem um favorito? Conta pra mim! Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo!